you <laughs> Olá, colegas professores, colegas professoras, bem-vindos. Vamos tratar hoje de cinco pequeninas armadilhas do Forms que estão causando muitas dúvidas, muitas confusões entre os nossos colegas professores e professoras em muitas escolas e locais do Estado. Eles me trazem essas questões aí, então vamos sanar essas dificuldades aí. Tá. O que vocês têm aqui é uma cópia de um forms, tá? que nós vamos começar a chamar de forms matriz, porque nós jamais damos o link da matriz única para os alunos, nós vamos fazer cópias, uma por turma, e cada uma dessas cópias por turma é renomeada, tá? e só então damos o link para os alunos. Isso tem dado muitos problemas para muitas escolas, professores colegas nossos. Então vamos por partes. Primeira situação, o professor chegou nessa parte aqui, o Forms é uma ferramenta muito intuitiva de trabalhar, muito gostosa de trabalhar. tá Fez todo o corpo do seu uh, documento eletrônico, programou como ele quis, tá? é um documento eletrônico programável, por ele quer dar Mais Design. Então primeira armadilhazinha do Forms está aonde? No fato de ele ter Dois pontos de inserção de imagens diferenciados, tá? Primeiro ponto de inserção de imagens, que acontece muito no Forms, né? Está aqui, ó. Você pode inserir a imagem nesse ponto aqui, acima da questão proposta, ou você pode inserir a imagem, tá? Uh, conforme o local que você vai clicar, na lateral abaixo da questão. Acontece muito isso, por exemplo, tá? Aqui você pode inserir, né? Acima ou abaixo? Isso aqui que eu quero dizer para vocês, tá? Aqui não tem nenhuma imagem inserida. Se você clicar aqui, ela sai acima da questão, proposição abaixo. Se você clicar aqui, ela sai no espaço, tá? Entre o texto e a múltipla escolha, ok? É um ponto de inserção no documento eletrônico que se desdobra em duas situações. Isto é um caso. Agora ele tem um outro ponto oculto para dar o design de cabeçalho, tá? De abertura que está aqui no personalizar tema, escolher a imagem é o ponto eletrônico. Você vai upar, upar é uma gira técnica, né? Nós vamos fazer o upload. Temos imagens prontas, temos, mas não nos interessa o que ele oferece, nos interessa a nossa do nosso HD, do nosso disco rígido. Nós vamos então upar, vamos fazer o upload dessa imagem, tá? Para o documento Forms, eu já conheço aqui as minhas imagens, então já sei qual eu vou pegar. Tá? Estou upando a imagem. Tá? E ali está ela prontinha para utilização. Vou um concluído aqui, já sei qual é. Aqui em cima está a nossa imagem, então pronta, tá? dando um design diferenciado. Ok? Bom, então feito isso, Primeira armadilha já está esclarecida, tá? Aqui em cima, personalizar tema, nós vamos dar o design, o pano, né? Fazendo o upload da nossa imagem para o documento. Segunda armadilha muito comum, os professores, colegas nossos estão tendo dificuldade, tá? Sobre os embaralhadores. O Forms tem dois embaralhadores muito bons de trabalhar. Tá? Os embaralhadores ficam em pontos diferentes. Um ponto do embaralhamento fica aqui em cima. E o outro ponto fica lá embaixo. Na apresentação, embaralhar a ordem das perguntas. Se você marcar aqui, você embaralha a ordem das perguntas e das respostas. Tá? no segundo embaralhador. Então, esse aqui trabalha só com a ordem das perguntas. Tá? Salvando aqui. O Pedro recebe a questão número 1 um no lugar da 8. O João recebe a 2 no lugar da 9, por exemplo. A 9 entra no lugar da 1 um para Maria. Tá? Portanto, pede-se que vocês não numerem, não numerem as questões quando ativarem esse embaralhador de questões porque senão será o caos visual para o seu aluno, ok? Eu costumo trabalhar com os dois embaralhadores, o embaralhador de questões e o embaralhador de múltipla escolha, tá? Tem isso aí também? Tem sim, e aqui está gerando confusão também. No momento que eu tenho a editada, fiz a pontuação, fiz o gabarito, aqui nos três pontinhos temos o embaralhador aleatório de múltipla escolha, de respostas, tá? Os dois ativos, você pode ter uma prova por aluno, mas pedimos que vocês não coloquem, então, as letras aqui, A, B, C, D, porque senão a E vai sair antes da A, a, a vai sair intercalado aleatoriamente com a B e a C, e vai dar confusão também para o aluno. Tá? Então sigam o que foi colocado no letramento digital, se ativar os dois embaralhadores, não... Coloque em números, nem letras. A didática do aluno não é prejudicada com isso, muito antes, pelo contrário. Né? Se você colocar letras e números embaralhar, tudo realmente vai ser o caos visual para ele entender alguma coisa. Tá? Agora, um cuidado vocês têm que ter. Se você tiver o embaralhador de questões aqui em cima, tá? você tem que lembrar que quando você fez isso e você solicitou nome, coleta de nome do aluno, ele não, vejam, ele não atrapalha a coleta de e-mail, mas ele vai incomodar bastante na coleta de nome, por quê? Porque geralmente é uma questão sem pontuação que o professor introduz no meio, uma questão com resposta curta para gerenciar a coleta de nome do aluno. Tá? Então, se você fez isso aqui e ativou o embaralhamento de questões, esse nome será embaralhado junto. Ele vai acabar saindo no meio da prova, no final da prova. Também vai gerar alguma confusão aí, tá? Então, se você colocou habilitada a coleta de nome por meio de uma questão resposta curta, aqui em cima, por gentileza, você entra e na apresentação não ative o embaralhamento da ordem de questões ou perguntas. Deixe apenas, lembrando de salvar aqui, não é? Deixe sempre, apenas então no caso, o embaralhamento da múltipla escolha ativado né? aqui na, no gradiente de gabarito, respostas e demais opções alternando a coleta né a, orden, a ordenação de opções aleatórias vai embaralhar só as múltiplas escolhas já dá um bom diferencial para sua prova, o seu aluno não vai ter tanta facilitação em colar, de repente, do coleguinha, porque o que é a letra A para Maria será B para o Pedro, será AD para o João, tá? Então não vai dar grandes problemas nisso daí, ok? E sim, você vai poder numerar a questão 1, a questão 2, a questão 3, sem que a numeração seja embaralhada junto, pois você ativou apenas o embaralhamento da múltipla escolha, e aí se aconselha, é claro, não colocar, não digitar aqui na frente, letra A, letra E, letra C, letra D, na frente da, da numeração, porque senão vai dar confusão também visual ao aluno, tá? Terceira armadilha do FORMS, as cópias, que muitas vezes o professor não faz ele faz a matriz e larga o link da matriz para os seus alunos, um link só para três, quatro turmas de um, de um mesmo colégio, e aí, ao invés de ter a coleta da turma A, turma B, turma C, ele coleta todo mundo junto, misturando, gerando caos. Você faça a matriz, professor com calma, com serenidade, salve o seu trabalho, tá? e depois faça uma cópia, renomeando cada cópia para a sua turma, turma 1A, turma 2A, turma 3B, 3C, a posteriori, pegando um link de cada turma, e esse link será enviado para cada turma separado, você reaproveita, reutiliza sua matriz que não foi mexida, você pode alterar o conteúdo dela posteriormente, tá? para outras turmas, outros conteúdos, porque depois a programação básica já está completa nele, tá? com embaralhar ou não de questões, como você gosta de trabalhar, tá? E tem a, a ressalva na, na retaguarda de não ter um acúmulo de várias coletas, de várias turmas misturadas, de uma forma depois quase que impossível de separar, tá? Então, é uma cópia da matriz por turma, com um link para ser enviado por turma, tá? E aí vem a situação de como fazer isso. Como é que tu vai fazer isso aí? Então tem aqui a matriz número 1, um, já prontinha para trabalho, né? O que que eu faço aqui? Eu vou aqui em cima na matriz 1, um, tá? Eu vou fazer o que? Eu vou fazer uma cópia dessa matriz, fazer uma cópia, tá? Essa cópia cai automaticamente para o meu drive, tá? Posso fazer duas, uma para a turma um A, tá? Outra para a turma um B, uma cópia por turma, tantas quantas forem as provas que for aplicar individualmente para cada turma, professores. Tá, e igualmente vou pegar um link de cada uma dessas cópias depois de renomeadas e mandar para cada respectiva turma o seu link respectivo, ok? Então. Vamos agora à quarta armadilha do Forms, que é a confusão que está ocorrendo entre o enviar o link para o aluno responder e o enviar o link para o colega compartilhar prova. Tá? Essa aqui que eu fiz, então, mostrar a partir do momento que eu vou criar a cópia. Tá? Então, feita a cópia da matriz número 1, um, demonstração, eu vou fazer o quê? Eu vou renomear para a turma 1, renomear. Está no meu drive. Então, vou colocar isso aqui como prova da turma. De repente, vamos pegar outra turma. De repente, é turma 3B. Prova da turma 3B, ok? Está renomeado. Se eu tiver mais duas, três turmas para aplicar provas, vou fazer tantas cópias quantas forem as turmas. tá E vou renomear cada uma dessas cópias, ok? Então, tem aqui prova da turma 1B. Estamos falando dessa aqui, né? Essa prova da turma b então, eu vou trabalhar com ela, de repente, para pegar link e eu enviar para o meu aluno, eu ou pegar esse link e enviar para o meu colega trabalhar e acrescentar as questões. Se for uma avaliação por área, por exemplo, professores, tá? eu vou pegar esta prova e o meu colega vai receber um link de compartilhamento. E aqui está ocorrendo um problema também. Vejam bem, este enviar aqui é para o aluno receber... A sua provinha, quando ela está prontinha para responder, tá? Este outro ponto aqui que eu vou mostrar para vocês, esse outro botãozinho eletrônico, adicionar colaboradores, tá? Esse é para adicionar um colega seu para trabalhar nessa questão, nessas provas aí. Adicionar questões de química, matemática, física e outras, ok? Eu vou pegar, de repente um Gmail fictício, de um colaborador fictício, pode, pode, no caso, até ser de fora do domínio, arroba educar, pode, pode acontecer aqui, ó. pegar, por exemplo, que sou eu mesmo, um Gmail fictício, né, de um personagem que eu criei, para trabalhar com vocês. Então, você tem aqui, ó o seu Pedro, tá, um personagem fictício, no momento que eu selecionei, ele vai receber, um aviso aqui pelo próprio sistema eletrônico do arroba do, do, do educar, tá? embora seja de fora do domínio. Não é aconselhável fazer isso, mas como eu estou fazendo uma demonstração para vocês, não há grandes problemas. Então, aqui, ó segue link, ou ADD, se preferido muito prefere a gíria de adicionado, né ADD de editor. Ele vai receber essa mensagem aqui no Gmail dele. Enviei agora, ele já está recebendo lá. E ele se transforma, esse compartilhamento, em um coautor da minha prova. Esse professor vai trabalhar junto comigo na minha prova, vai colocar questões de química física, podemos fazer uma avaliação por área, de repente. tá? Não que você tem que fazer isso. Tá? Mas se quiser compartilhar o trabalho para que a área faça uma avaliação conjunta do aluno, é possível fazer por aí. Tá o meu aluno, ele vai receber por aqui, tá? Este enviar, então, não é para mandar para o seu colega professor, a não ser que queira que ele responda a sua prova também, tá? Esse enviar aqui é para ser feito o envio ao aluno. Enviar, e aqui façam por link, eu acho muito mais tranquilo, pega um linkzinho curto, tá? Esse link aqui, curtíssimo, você pode, agora está ali o link, copiar esse link, ele será, depois você pode enviar no WhatsApp para um aluno da turma, depende para a turma trabalhar pelo WhatsApp, se não tiver acesso na internet, pelo sala de aula ainda, você pode enviar pelo Google Sala de Aula, postando o link de acesso lá, você pode enviar pelo Gmail, e, arroba educar, educacional, da sua turma de alunos, professores. Tá? Então, muito tranquilo trabalhar com isso daqui. Tá? Feito isso aí, ele já salvou automático, Tá, Salva automático o link. Se você tiver 14, 15 ou muito, várias turmas, aconselhamos a pegar o link por turma e salvar esse link, então, numa, numa anotação eletrônica, num Word, por exemplo, turma 1A, link tal. Fez o mesmo procedimento para turma 3B, pegou o link da turma 3B, link tal. Turma 2C... Fez uma cópia só para a 2C, pegou o um link daquela cópia da 2C e salvou no seu documento eletrônico para enviar a posteriori para as turmas no dia da prova. para fazer isso aí de forma bem prática, sem ter que se estressar com timers, de repente, que não gosta muito de trabalhar com com a, a situação de programação de atividades, que não tem muita prática vivencial em cima disso. Hoje estamos tratando de uma forma simples de você não se estressar muito com as ferramentas eletrônicas, ok? Então, para não deixar o vídeo muito longo, vamos para a situação da quinta e última armadilhazinha, o encerramento do tempo de prova, que muitos colegas nossos não estão achando como encerrar o tempo de prova, então estão colocando lá no Classroom o início de, da prova e o término, Tal dia, tal hora, mas isso aí não, não impede o aluno de continuar enviando. Vai enviar, mas vai aparecer com atraso. Então, o que, que se faz se você quiser programar ou trabalhar de forma real, real-time, tempo real com o seu aluno? Se você começou no meio, tinha prova, prova, 9 horas até as dez e meia, estamos encerrando. Então, chegou lá às 10 e meia, você vai trabalhar com a coleta de respostas. Tá? Coleta de respostas, de uma matriz pronta, que obviamente eu fiz. A mesma devolutiva para demonstrar para vocês, para não expor o nome de nenhum aluno, não é? Que é com relação ao nosso personagem fictício, não é? O seu Pedro, tá? Que é o nosso personagem criado para trabalhar com vocês. Na coleta de respostas está oculto o botãozinho onde você vai encerrar a prova. Já abriu, tá? Coleta de respostas. Está aqui, ó. Está aqui ele. Está tá aqui ele. Aqui está aceitando... Está aceitando respostas. Chegou exatamente às dez e meia da manhã. Você está na sala virtual com seu aluno, gente. Rapidão, estamos encerrando o timer agora, tá? Não entrega, no o tempo. O sistema não aceita mais envio de provas. Você lacrou a sua prova. Tá? Esse botãozinho está aqui nas respostas. Tá? O Google. Forms, ele não possui um sistema de timer próprio. Então, ele tem esse botãozinho que eu, pessoalmente, acho muito mais prático. Você pode gerenciar o um sistema de timer colocando uma extensão eletrônica, tá? No Google, no navegador Google Chrome, tem específico para isso. Mas para aqueles colegas nossos que têm mais dificuldade com a mídia telemática, com a trabalhar com ferramentas virtuais, com a informática num nível mais profundo, Acho muito mais tranquilo. Chegou aqui, ó. Lá para a prova, aperta o botãozinho, tá pronto, não dá estresse. Posso fazer isso no dia posterior, sim. Você programa, avisa o seu aluno: olha, tô postando hoje para amanhã encerrar a prova tal, tal hora, tá? Às quatro da tarde, por exemplo. Então você vai entrar lá às quatro horas da tarde, no dia posterior. E vai lá, timer, bateu o tempo, tô sabendo, fechou. Você a prova aí, ok? Gente, espero que esse tutorial seja muito útil para todos vocês, tá?